A nova geração tá chegando aí com tudo, hein? Mais um game sensacional aí chegando pra gente. Bora conferir. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. eu vou falar com vocês aqui sobre The Day Before. É um game que foi anunciado esses dias aí. eu já tô correndo aqui pra poder vir mostrar pra vocês. Porque vale muito a pena. Vocês vão concordar comigo aí.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 Então, senhores, eu já comentei com vocês aqui que essa é a melhor época do ano para ser gamer, né? basicamente. Início de geração é sempre essa correria aí, muitos anúncios, muita coisa nova. E nesse início de geração, né, não vai ser diferente, claro. Eu já falei aqui sobre Zero Six, já falei aqui sobre o Armory forja e agora, dia 27 de janeiro, foi anunciado o The Day Before, ok? É um game que já chega aí com o pé na porta, né? prometendo um monte de coisa. Vamos ver isso. Imagina só como seria se jogassem na mesma panela o The Division, o The Last of Us e o DayZ. Pois é, o The Day Before é exatamente isso. Eu vou soltar para vocês aqui o trailer de anúncio e logo na sequência eu já trago pra vocês aí todas as informações sobre o game, beleza? Então, confere aí porque vale a pena. Welcome to the short gameplay demonstration trailer for The Day Before, an upcoming open-world multiplayer survival game. The Day Before features a huge, stunningly detailed post-apocalyptic world destroyed by a terrible virus. I'm running out of fuel. Great, man. Awesome. We'll look around here, I guess. Shall we split up? Yep. I'll find out what's in the skyscraper. Okay, and I'll look around here. Let's see what we have here. Alright, alright, alright. I have found a great cowboy hat. Tell her everything's alright. And there aren't any more guns in the valley. Easy cowboy. Listen up, this is Woodbury Survivor Colony speaking. If you can hear this message, it means that we have opened our doors for new survivors. We can give you food and shelter and ensure your safety. Here are the coordinates. Did you hear that? Yep, I got a message too. Great, maybe I can sell my junk there and get myself a better rifle. Let's find some fuel and go. In the Survivor Colony, you can sell and buy any items, as well as cooperate with other players. In The Day Before, you can enter abandoned buildings and take whatever you want. The main thing is to be careful because not all players are friendly. Let's pick up some supplies and get out of here. Let's check it out. Oh shit. Got company. Could use some help now. The things are about to get heated. Over here. Too many of them I, i gotta go upstairs okay i'm running toward you the snowstorm is starting right now and the temperature is falling fast oh, remember that when you shoot and make unnecessary noise it can attract unwanted guests even more huh. terrifying than other players <laughs> Of the day before is teeming with hungry hordes of bloodthirsty infected, ready to tear you to pieces. Whew, that was close. Should have seen this shit. It seems he dodged a bullet. Now he's crafting a bandage so he doesn't die from bleeding. Hey, are you upstairs already? Before coming soon Então pessoal, é, vamos falar um pouco aqui sobre esse game Vou tentar não surtar no hype aqui Porque cara, que game é esse? Velho? É incrível, tô babando aqui até agora né Aliás, eu tenho que dar os créditos aqui ao Alan Que me enviou esse trailer logo cedo como sempre eu digo aqui, a participação de vocês é muito importante porque é humanamente impossível conseguir acompanhar tudo, né? Então essa participação de vocês realmente ajuda bastante. Mas vamos falar um pouco sobre esse game tão incrível aí, né? O The Day Before, ele é um MMO de tiro tático, como vocês viram aí no trailer, ele é em terceira pessoa. É um mapa aberto, né? tem mecânica de sobrevivência e se passa num mundo invadido por zumbis. A gente tem algumas informações sobre a história ali no trailer. Pouco, mas tem. Aqui no início do vídeo eu disse que o game ele iria misturar elementos de três games bem conhecidos. A ambientação urbana e claustrofóbica ali do, do The Division, né? que é bem marcante. Vários ambientes externos e internos também lembram bastante o game da Ubisoft. E aí quando eu falo em The Division, eu digo aqui sobre o primeiro game, ok? Inclusive, em vários momentos desse trailer eu lembrei bastante da DLC sobrevivente do primeiro The Division, quem lembra aí? Inclusive, muita gente acha essa DLC até melhor que o próprio game, eu concordo, realmente acho muito boa essa DLC. Mas, o que aconteceria se a gente misturasse essa ambientação do The Division a tensão do mundo pós-apocalíptico de The Last of Us, dá para notar toda essa tensão aí a cada esquina, né? Sem falar nos vários elementos de gameplay que lembram bastante também The Last of Us. É uma mistura perfeita, na minha opinião. Só que para ser perfeito, de fato, ele precisava aí de um bom multiplayer, né? E é aí que entra o elemento DayZ da coisa, né? um MMO com mecânicas de sobrevivência, é a gente tendo que lutear, enfrentar players, enfrentar bots, né? vai ser um PVPVE como a gente já viu em outros games aí, como World War Z por exemplo, a gente vai tentar se manter vivo no meio desse caos todo, os gráficos estão bem bonitos, a movimentação está bem fluida, o HUD bem minimalista, né? as mecânicas de combate parecem bem desenvolvidas também, enfim. A empresa responsável pelo projeto é a desenvolvedora Fantastic, que eu já conhecia de um outro game. Como vocês sabem, eu, eu curto games de sobrevivência, então eu acabei descobrindo essa empresa com o The Wild 8, que é um game bem hardcore de sobrevivência multiplayer, bem maneiro. Recomendo inclusive para todo mundo que curte o estilo aí, enfim. A gente pode concluir aqui que a empresa ela tem alguma experiência com mecânicas de sobrevivência, mas lógico que esse é um projeto bem mais ambicioso, né? E diga a vocês que se esse game for mesmo o que eles estão divulgando aí pra gente, vai ser um dos melhores games da geração, sem, sem dúvidas assim, né? Porque essa mistura, como eu já disse, é perfeita. O site do projeto já está no ar, é o daybeforegame.com E tem algumas informações adicionais, né? mas basicamente é o que eu trouxe aqui para vocês O game ele não tem data de lançamento definida, infelizmente Mas pelo nível da gameplay que a gente viu aqui A gente pode deduzir aí que o projeto ele já está num estágio avançado né? Com certeza logo logo a gente vai ter mais informações sobre ele aí o game ele foi confirmado apenas para PC por enquanto, mas eu tenho certeza que logo logo vai sair também nos consoles, até porque a gente sabe que nos consoles é que mora a mina de ouro das desenvolvedoras, né? Os caras eles ganham muito mais nos consoles, então não faz sentido que eles não lancem também para os consoles, né? Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse game, né? Se vocês já conheciam ele e a expectativa, porque sinceramente eu achei um projeto muito bom, muito promissor.